E aí, atravessou o ar. Quase foi pro outro lado. Tem a beia? Quem fala com vocês, é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo pro canal Hoje estamos dando aquele acelero com o velhão Piazada hoje, ficaram de boa, na próxima tamo junto Seguinte, pô, Estamos vindo aqui, vai pedir uma autorização De um companheiro nosso, dono dessas terras aqui Pra deixar a gente fazer uma trilha no meio do mato dele Então hoje a gente vai tentar abrir uma trilha Vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Não é nada certo ainda Vamos ver se, se vai ter né, o trajeto né? O velho tá ali acelerando bora oh. <risos> parou porque porque parou família do céu vocês não tem noção da chuva que estava ameaçando de vir e eu tava até animado Falei, nossa vamos se molhar de novo que beleza mas a chuva foi embora lembre-se gente quando tiver plantação de soja qualquer tipo de plantação que você for passar o dono autorizou você a atravessar, cuide, passe só na onde tem o trajeto pra não prejudicar, porque de pé em pé é prejuízo para o agricultor, entendeu? Então cuide sempre do próximo, porque se o próximo tem que para você usar, ajude ele a continuar mantendo o pé pra você usufruir, beleza? Vamos ver aonde nós vamos ir aqui. Tivesse molhado, viu? Vou passar aqui pro velho. Que tá aqui se não abriu valeta vamos ver como que está aqui para cá um que aqui rapaziada as máquinas abriu o valetão aqui atravessei tipo. eu atravessei o velho nossa senhora Olha o velho e o velho atravessou o barco, quase foi pro outro lado estava lá vamos ver se nós vamos achar uma parte para cá ou a parte para cima ou atravessar aqui e daí velho tá animado para hoje para nós abrir uma trilhinha bora lá vamos ver o que nós consegue aí seguinte vamos ver agora como nós vai fazer Desde já, já vou pedir pra você deixar seu like aqui Arrebentar dando like pra fortalecer Se inscrever no canal caso não seja inscrito Mandar pra todos os seus amigos aí As pessoas que gostam de trilha Pra ajudar a nós a cada vez chegar mais inscritos Pra gente aumentar a nossa família, beleza? Então vamos caminhar aí eu com o véio aí, vamos acelerar Agora vocês vão andar aí no peitoral do véio com o véio vai coxar aqui pra cima um pouquinho aqui Agora a câmera vai estar tá no peito do véio Então vai acelerar, velho. Bora lá! lá! Seguinte, agora o velho vai atravessar aqui. Vou ensinar como é que cai. Vai, ser... vai como? Eu vou ensinar vocês como é que cai ali, ó. É mesmo? É. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver. Cai não, velho Cai não. Você já tá profissional, já. Fica anos ó Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai. Ai. O tá profissional já, rapaziada. Estrada agora aqui Seguinte, rapaziada, Eu que nós achamos um lugar top aqui para fazer trilha Estamos ajeitando agora aqui, dá uma olhada o aí já tá ali campeando o caminho ah, Vamos tentar fazer um trajeto aqui dentro Não é muito fechado mas tem bastante coisinha massa aqui. O chãozinho é pouco fofo, ó. Então vamos ajeitar as coisinhas aqui só o caminho, sem estragar muito. Aqui tá bem ralo, você pode ver que tem bastante passagem, só que para não ficar estragando muito lugar, fazer só um caminho, né? E é isso aí. Aqui vai ser uma trilhinha mais próxima no meio do mato. Finalmente estamos evoluindo. fazendo um trajetinho aqui, segue daí vai para lá, pode ver ó, a gente tá cortando o mínimo possível de matinha aqui só, só para ter o trajeto, porque tá, tá bem ralo também o mato, tá vendo? Só para fazer o caminho e passar de vez em quando por aqui pode ver ó, vai só corta só um matinho pequenininho, árvore gosta, fica tudo, que é uma mata rala né, é uma mata mais aberta, coisinha pouca mas vai para se divertir 20 minutos depois... Rapaziada, deu ruim o rolê. <risos> Tem um caixão de caixa de abelha ali. Eu acho que deve ser do dono do sítio aqui, ou alguém que colocou ali alugado. Mas abriu uma trilha ficou filé. Ficou filé. A hora que nós fomos terminar de limpar o restinho aqui, a desgramada veio e mordeu eu. Aí o velho foi voltar lá pra ver se ela estavam meio atacando de novo. Mordeu o velho também. Tá... Aí, ó. Já levei uma picada aqui, louco. A hora que ele quer é picado, sai gritando. Pai, o pai! Deixa eu ver nas tuas costas esse com a marca. Vem aqui. O velho levou nas costas. Virei. Nossa, aí, aí, ó. aí. Ó, o ferrão tá aqui, louco. Aí o ferrão da.. da, da... Só sabe que ela morre depois que ferrou, né? Capaz. É ferrãozinho tá aqui, louco é? ó, pontinha de ferrão. Sai, o intestino dela, sai tudo junto. Então, vamos ter que deixar essa trilha pra gente inaugurar outro dia, porque hoje já deu o que tinha que dar. Então, esse vai ser o vídeo parte 1, a gente vai ter uma continuação, parte 2, estreando a trilha, né, velho? <risos> ó, para não dizer que eu tô mentindo, vou mostrar o caixa de abelha é de longe. Cara, vou falar pra vocês, <risos> se eu levar uma picada de abelha, vai dar cagada, mano. Ó, vou mostrar pra vocês seguinte. Olha lá a caixinha de abelha Deixa aqui mais pertinho, quietinho. Olha a caixinha de abelha. Aí o trajeto a gente ia passar por aqui e já entrava na trilha que a gente fez. E deu ruim, então vai ficar pra próxima vez. onde dia que a gente estiver mais calmo, beleza? Porque eu não quero levar picada. O velho tá aí segurando, a, segurando a, a viúva, que a viúva tá sem pezinho ainda. Tem uma valetinha aqui, ó. Precisa pular aqui, sair correndo da, da labinha, tá fudido. Ah, vamos pra casa não, velho? Bora Então nós vamos terminar esse vídeo aqui aí vem. Muito obrigado Muito obrigado por ter ficado até aqui Tamo junto Se inscreve no canal Deixa seu like Se inscreve no canal do velho também Que vai estar no link aqui embaixo Quanto a gente vai estar colocando o conteúdo do velho lá Dá uma força Até hoje a hora que eu vi tava com 10 inscritos Então vamos ajudar o velho a chegar logo nos 100 inscritos para dar aquela força, beleza? Então... Não, não esqueça de mandar um nome Toca do velho aí. aí tem bastante gente mandando um comentário aí dizendo o nome das motos. O velho tá estudando, vamos ver qual que o velho vai escolher. Então comenta aí para deixar o nome. Tô até tremendo até agora, cara. Uma picada de abeja do tremilão. Nossa e o nome vencedor vai ganhar um muito obrigado. <risos> o nome vencedor ganha muito obrigado, <risos> pessoal. Então fique com Deus. Até a próxima. Tá tremendo minha mão. Fui. 20 minutos depois... morri oh, o so senhor ah mais <laughs> <laughs> des Eu tô indo derramado, deitado. E eu falei: ele não vai passar nessa.